La segunda ponencia, la segunda intervención, va a cargo de Esmeralda Pauperio. Es, hablará sobre la importancia de la información para el patrimonio cultural. Esmeralda es ingeniera civil, es miembro desde el año 2000 del núcleo de rehabilitación del Instituto de Construcción de la Facultad de de Ingeniería de la Universidad de Oporto, actuando en particular en el área de patrimonio cultural inmueble, tanto en la inspección, diagnóstico y definición de las intervenciones estructurales y en gestión de riesgos, donde ha colaborado en capacitaciones a nivel nacional e internacional. Además, es, es miembro de la Junta Directiva de ICOMOS de Portugal. Le cedo Muito obrigada. Primeiro que tudo, queria agradecer o convite para participar neste interessante evento e vou tentar cumprir o tempo, uma vez que já estamos um bocadinho de hora adiantada, e de facto salientar a importância da informação no património cultural. Em 2019, já o secretário-geral das Nações Unidas dizia que a pior ameaça do mundo decorria das alterações climáticas e que se não fosse cumprido o Acordo de Paris, teríamos um aumento de 2 graus até ao final do século, que seria uma catástrofe. Uh, neste momento, de facto, é uma realidade, o não cumprimento do Acordo de Paris e as alterações climáticas são também, neste momento, a maior ameaça global para o património mundial e a que mais rapidamente tem crescido. Sítios, imóveis, património mundial em todo o mundo estão já a sofrer os impactos negativos, significativos, danos e degradação que afetam também as comunidades e as suas práticas uh, tradicionais. É previsível que mais património mundial venha a estar em risco no futuro devido às temperaturas crescentes, à elevação do nível de água do mar, às precipitações extremas, às cheias, tempestades, erosão costeira, seca, agravamento dos incêndios e o consequente desloca... deslocação da população. Face às tendências observadas, é expectável que o efeito das alterações climáticas se intensifique, podendo-se vir a perder não só o próprio bem classificado como património mundial, como também os fatores essenciais para a sua integridade e autenticidade e, consequentemente, valor universal excepcional. O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios de 2022 foi essa temática Património e Clima e a Unesco usou precisamente esta imagem para salientar a importância das alterações climáticas. Este tema do DIMS 2022 esteve alinhado com as questões do património cultural, mas também com os objetivos do desenvolvimento sustentável para a ação climática, a vida subaquática e a vida dos ecossistemas terrestres. Também as questões da justiça climática e igualdade relacionada com os direitos humanos e os direitos culturais, individuais e coletivos das comunidades. O relatório da Unesco, no dia 18 de abril de 2022, vem falar que, ameaçados pelas alterações climáticas, temos um em cada três sítios naturais, de 33%, e um em cada seis sítios património cultural, sendo que os recifes de corais estão em risco de extinção até ao final deste século. Apesar do património mundial existir à escala local, sua perda acarreta prejuízo para toda a humanidade. A parceria entre a Unesco e o Fundo Global para os Recifes de Coral, liderados pela ONU, vai aumentar o investimento nas estratégias da resiliência climática para os Recifes de Coral, sendo que vai ser a priorização de apoio a 19 dos 29 Recifes classificados como património mundial. Esta distribuição injusta e desigual dos impactos e das respostas às alterações climáticas afetam sobretudo as populações mais pobres e mais vulneráveis, portanto com maiores debilidades socioeconómicas, e que sofrem a degradação e a marginalização dos seus direitos humanos, os direitos culturais individuais e os direitos coletivos das comunidades. Muitas comunidades veem ameaçadas as suas práticas culturais tangíveis e intangíveis faça aos efeitos das alterações climáticas. Apesar de estarmos aqui a falar de alterações climáticas, não devemos esquecer outros perigos que afetam o património eh, mundial, como a reabilitação e o desenvolvimento económico, que já hoje foi aqui que falado e que tem sido modo para a demolição integral do interior dos edifícios e a deslocação da população local para as periferias. Não devemos esperar... Uh, esquecer também os perigos uh, advindos das obras de reabilitação e que apesar por falta de informação não haverem dados fiáveis permitem atribuir às obras de reabilitação a causa de incêndios, sabemos que ocorrem inúmeros de incêndios a quando o período de obras de reabilitação e de manutenção e que é urgente pensar na obrigatoriedade da implementação de medidas adicionais de segurança durante a ocorrência de obras eh, em edifícios de património cultural, não só património mundial, eh, que mitiguem o risco de incêndio. E também a questão da guerra, o não cumprimento da Convenção do Património Mundial, não só agora na Ucrânia, mas também o que vimos na Síria, no Afeganistão, entre outros eh, países. E, portanto, aqui voltamos agora à questão da informação e alguma, algumas questões que não vamos responder aqui todas, mas que é importante sabermos, que é, se sabemos que património cultural estamos efetivamente a perder nas catástrofes, Sabemos o suficiente sobre o nosso património cultural? Se conhecemos e compreendemos os riscos a que o património cultural está sujeito? Se conhecemos e aplicamos ferramentas da avaliação do património cultural? E se estamos preparados para a ocorrência de catástrofes em património cultural? Como resposta, é necessário o conhecimento que vem da informação acerca dos impactos dos eventos do passado, danos e perdas acerca do património existente, bases de dados georreferenciadas em património cultural, acerca do território e da sua perigosidade, acerca das projeções das alterações climáticas, entre muita outra. Portanto, a informação e a sua partilha é fundamental para a gestão de riscos em património cultural. Uh... Várias legislações europeias, políticas e iniciativas globais eh, têm vários componentes que focam a preservação do património cultural e o quadro de Sendai foi a primeira vez em que de facto eh, o património cultural foi tido como um indicador obrigatório e que os países vão ter que recolher os danos e perdas em património cultural. Com o objetivo de prevenir eh, novos riscos de desastre e de reduzir os riscos dos desastres existentes. Também. A Diretiva Europeia das Cheias exige que os Estados-membros avaliem se todos os cursos de água e linhas costeiras estão a risco de inundação e que mapeiem a extensão das inundações e os bens e as pessoas em risco nestas áreas e tomem medidas adequadas e coordenadas para reduzir esse risco de inundação. Os documentos salientam de forma explícita a importância da gestão e de mitigação do risco para o património cultural e da sua proteção contra os perigos naturais. A capacidade de reduzir o risco depende naturalmente do perigo em análise. sendo que, que se o perigo for antrópico acidental ou antrópico intencional, nós poderemos reduzir uh, parcialmente quer pela prevenção, treinos e medidas de segurança e vigilância ou por medidas de dissuação. Sendo que, para os perigos naturais, o risco não pode ser reduzido e só podemos atuar do lado da vulnerabilidade e, naturalmente, fazendo também com adaptações às alterações climáticas. E vamos então saber. Para a pergunta, sabemos que património cultural estamos a perder nas catástrofes. As, primeiras, as principais bases de dados a nível internacional não recolhem danos e perdas em património cultural. Mas pergunta-se se esta informação existe. Ela existe está dispersa por várias entidades sem coordenação alguma. Alguma informação está disponível na internet e depois desaparece ao fundo ao fim de algum tempo e não há um registro sistemático do impacto das catástrofes no património cultural e também não há métodos e ferramentas padrão para o registro deste tipo de informação. Desde a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em conjunto com o ICORP, o International Committee on Risk and Preparedness do ICOMOS Internacional, estão a desenvolver um protocolo de uma base de dados para o registro desta informação a nível eh, mundial. Que é a base de dados da OLI, que estamos eh, a pensar eh, dentro de um mês ou dois ser é feito o lançamento a nível internacional. É uma base de dados que eh, possui uma plataforma online eh, para a introdução de informação de forma colaborativa, portanto, estão todos convidados eh, a colaborar com esta base de dados de danos e perdas, impactos portanto, em património cultural e que tem eh, vários módulos que permitem registrar vários tipos de informação. Tem informação sobre o tipo de evento, a identificação georreferenciada de cada bem cultural danificado e de algumas das características relevantes, a identificação do nível de dano físico e da perda de valor Quer valor monetário, quer a nível percentual. Identificação de níveis de perdas económicas, globais. Identificação das medidas de atuação de emergência que foram implementadas no setor, tendo sido definidas várias categorias para o património cultural, para os níveis de dano e perdas de valor cultural esta é uh, uh, digamos a imagem de capa da, da base de dados do DALI uh, sendo que tem algum, temos o apoio de algumas instituições a nível portanto, institucional sendo que o Observatório de Emergências em Património Cultural da Universidade Complutense de Madrid foi a primeira instituição a apoiar institucionalmente este projeto uh, temos aqui também a primeira a primeira página, digamos, da introdução uh, de dados uh, desta, base, uh, desta base de dados, e que, portanto, tem aqui sobre a informação sobre o, sobre o evento, e depois temos aqui uma série de, de caminhos uh, a correr onde se pode uh, introduzir esta informação uh, sobre danos e perdas, portanto, em património no património cultural. Esta plataforma depois tem online tem uma plataforma online para visualizar os dados. Ela será aberta, ir para trás agora. Estará disponível para quem quiser consultar e podemos ter aqui informações sobre vários tipos de danos. Aqui apresento Uh, eventos sísmicos e, e depois, uh, creio que se a outra página será de, de incêndios. Uh, esta base de dados aqui, como estamos em Espanha, de facto, um dos eventos mais completos que temos são as danos e perdas, o impacto do sismo de Lorca, aqui em Espanha, que foi a primeira vez que, de facto, surgiu um relatório sobre o impacto deste hum, Uh, deste sismo no património cultural, com o relatório extenso dos danos, com os projetos, com as previsões de custo de intervenção uh, no património cultural e, de facto, este é o caminho para todos os eventos que afetem o património cultural e para toda a informação que deve ser registada. Portanto, para que é que servem, de facto, os, danos, os dados acerca dos danos e das perdas das catástrofes? Portanto, como vimos aqui, para desenvolver eficazmente, por exemplo, os mecanismos de ajuda internacional, para, a nível nacional, se alocarem verbas, previsões das necessidades durante o ano para alocar para a reabilitação deste património e, depois, também, para as análises pós-evento e para a modulação do risco, para futuramente podermos prever com maior rigor quais os efeitos de determinado tipo de catástrofes no património cultural. Uma forma de, por exemplo, a nível nacional, se hierarquizar o património em perigo, uma vez que os países não têm dinheiro para correr e para intervencionar em todo o património ao simultâneo, é, por exemplo, o cruzamento das bases de dados georreferenciadas com mapas de perigosidade do território. Precisamos de uma georreferenciação de, de qualidade e o cruzamento dessas bases de dados georreferenciadas, quer com os mapas de perigosidade, quer com as projeções climáticas, permitem-nos vir a saber eh, os perigos a que o património está exposto e saber a evolução da exposição do património cultural face, por exemplo, às alterações climáticas, permitindo-nos o planeamento de, de ações. A título de exemplo, e aqui um, foi um modelo que nós escolhemos, de cruzamento da base de dados georreferenciada portuguesa de património cultural com um o mapa de perigosidade sísmica, que sabemos que, por exemplo, a nível de património mundial, temos dois, uh, dois imóveis em exposição muito alta, dois alta, mas temos 99 monumentos nacionais com exposição muito alta a sismos. Por exemplo, para a perigosidade de incêndio florestal, a mesma coisa, sendo que isto é um modelo de incêndio florestal, por isso as áreas urbanas não estão aqui bem tratadas, e, por exemplo, temos em risco, Uh, alto, médio e baixo também aqui, uh, estava aqui a ver o, o Douro, Foscoa e a Serra de Sintra, pronto, com diferentes níveis de perigosidade uh, da exposição para riscos florestais. E, por exemplo, a mesma coisa para cheias fluviais, também o cruzamento de património aqui nacional uh, com isto são cheias fluviais e, e por exemplo a cidade do Porto património mundial não está aqui apesar de estar exposto a risco fluvial porque neste momento a base de dados eh, não está com um polígono está só com um ponto e o ponto está na zona mais alta, e, portanto aqui nestes neste, mapas também tem que ser analisados, digamos, com algum cuidado, mas é só para ter uma ideia do que é que é possível, que informação que é fundamental para o planear, digamos, ações sobre o património eh, nacional e o património mundial é a mesma coisa sobre o cruzamento do património classificado e património mundial com as base, com as projeções climáticas e aqui a título de exemplo apresento só digamos aqui uma projeção um, não tenho aqui a data, mas é uma projeção creio que para 2050 a 2100, em que vemos, digamos, o aumento dos dias mais quentes, isto vai potenciar os incêndios florestais e, portanto, poderemos já prever ações de, de prevenção para o património, como também aqui um mapa da Nature, da revista Nature, um mapa interativo, que prevê também daqui para 2050, que zonas por exemplo, como o Faro, Aveiro, o, o estuário do Tejo, possam ser inundados. E, portanto, isto dá-nos tempo para termos ações de planeamento e de proteção ao património cultural. Também só aqui, e porque estamos aqui em Espanha, a questão da zona do Mediterrâneo, como pode ser afetado o património mundial do Mediterrâneo, que pode ser afetado pela subida das águas do mar, e portanto vemos que, para o pior dos cenários, que uma subida de cerca de 2 metros, perdemos quase todo o património mundial daqui da zona do Mediterrâneo e, por exemplo, o sítio arqueológico de Tarraco e também a Serra Transmontana, que vão ser, digamos, afetadas pela subida uh, de, das águas do mar. Também projeções para 2081-2100 das subidas de temperatura da zona do Mediterrâneo, em que vemos Portugal e, por exemplo, Espanha, com aumentos de temperatura brutais, que irá potenciar, naturalmente, os incêndios florestais para além das secas. Esta informação e este cruzamento também nos pode dar informação após o evento e aqui é um exemplo que a Faculdade de Engenharia fez sobre estimar qual foi o património arqueológico afetado com os incêndios de outubro de 2017 em Portugal e em que se cruzaram as áreas... Eh, referenciadas pelo programa Copérnicos com as áreas levantadas in situ, pelo ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, eh, pronto, tem aqui alguns problemas por causa das áreas urbanas, mas fica-se a saber que nestes incêndios potencialmente 444 sítios arqueológicos foram afetados e 14 imóveis classificados como património cultural. Estes 444 sítios arqueológicos não quer dizer que tenham sido destruídos, muitas vezes muitos deles são ainda enterrados, o incêndio passa, mas temos que ter atenção que depois as atividades de limpeza da floresta e de reflorestação podem vir a afetar esse património. Portanto, É importante saber eh, onde é que ele está e, e tomar estas medidas eh, pós-evento. Pós, eh, Uh, conhecemos e aplicamos ferramentas de avaliação e vou só passar aqui brevemente o índice de vulnerabilidade climática desenvolvido por... Uh várias universidades, uma Universidade da Austrália, outra dos Estados Unidos, com a economia internacional e com o apoio da Unesco, e que foi aplicada já a vários sítios património mundial para ver de que forma é que esta, as alterações climáticas afetam o valor universal excepcional. Este índice permite avaliar não só a perda do valor universal excepcional do bem, mas também avaliar as consequências económicas, sociais e culturais para a comunidade associada. Uh, mais uma vez, a aplicação destas metodologias necessita de alguma informação, quer sobre o clima, quer sobre os dados económicos relativos às contas satélites da cultura associadas digamos, eh, ao, ao bem eh, património mundial em análise. Eh, falar só que esta, este índice de vulnerabilidade climática acaba por ser uma avaliação expedita da condição atual dos valores-chave Património Mundial da Humanidade e da sua tendência, e esta aplicação em ONU eh, permitiu identificar os fatores climáticos que maior impacto têm sobre o bem e mostraram, de facto, tendências significativas de muita alteração de muitos dos indicadores climáticos e a, a, a aplicação deste caso de estudo percebeu, eh, permitiu perceber que a alteração da precipitação, a alteração do nível de água do mar e a intensidade e frequência das tempestades, Uh, são os três fatores climáticos que mais vão afetar o, o, o bem. Uh, permitiu verificar que a vulnerabilidade dos banho, do valor universal excepcional está na categoria mais alta e que a vulnerabilidade da, da comunidade é moderada, concluindo que os impactos das alterações climáticas associados à pressão do aumento do turismo, desenvolvimento de infraestruturas. E a mudança das práticas agrícolas estão, de facto, a afetar o património e os recursos culturais de ordem. Uh, olhando a aplicação deste índice, permitiu, por exemplo, ver uh, relativamente aos danos no trilho do anel de Brogdar, que era a zona de maior circulação, que o aumento do número de visitantes associado ao aumento dos níveis de pluviosidade estava a pôr em causa a estabilidade estrutural de, das, destas pedras e, portanto, foi feito um projeto de alteração, melhorando a drenagem do trilho, de forma a permitir que eh, se fizessem as visitas sem pôr em causa, de facto, eh, o bem património eh, mundial. Portanto, este desenvolvimento destas ferramentas, no fundo é o reconhecimento também da Unesco da necessidade urgente de melhorar as orientações para os gestores de património mundial e a existência de uma ferramenta própria para lidar com as alterações climáticas e os efeitos eh, nos valores do património mundial em diferentes escalas do tempo e termos também uma ferramenta que possa depois permitir comparar Uh, este, índice, este uh, uh, índice de vulnerabilidade climática, permitindo, mais uma vez, por exemplo, hierarquizar uh, necessidades de, de intervenção. Vou falar também, só brevemente, se estamos preparados para a ocorrência de catástrofes. É necessário haver equipes treinadas para a intervenção em emergência e em património cultural, Uh, e a preparação para a emergência em património cultural deve contemplar também o património imóvel o móvel e o e tangível e neste momento o mecanismo de proteção civil da União Europeia integra já uh, a parte do património cultural tendo a primeira atuação sido liderada por Espanha no quando o sismo de 2007 estando já uma unidade militar de emergência espanhola bem preparada e treinada para a atuação e património cultural e fizemos também no Porto um, um simulacro de evacuação de, de património móvel no museu com os bombeiros da Ávila que também têm bastante experiência e de facto aqui a cooperação e a troca de, de, de conhecimento é fundamental. Como notas finais e pondo assim uh, a tónica, uh, de facto, que a recolha e a partilha da informação sobre os impactos no património cultural é crucial para as estratégias da gestão de risco de catástrofes, da redução de risco das catástrofes e a adaptação às alterações climáticas, que é necessário exigir a justiça e a igualdade climática, competindo também a nós todos a redução das emissões de CO2, e também exigir a paz e o cumprimento da Convenção do Património Mundial. E, se tiverem tempo, convido-vos a consultarem o documento do Grupo de Trabalho das Alterações Climáticas do ICOMOS Internacional sobre Património, Justiça Climática e Igualdade, está disponível em português e em espanhol também. E muito obrigada pela vossa atenção.